Renek aposentou, né? Renekão. O Renekão é tipo um muito padrãozinho, muito poderoso, né, cara? Pegando um bonecão mais imprevisível, por assim dizer. Renek é mais no top, né, cara? Top jogar em stream é muito agradável, não, brother. Alô, alô, é... som testando. Sal, sal, um, sal, testou. Bora, cara, é, é Top, é? Yep. 3 hits. Daqui foi 3 hits, tu viu isso? Mano, o Draven Top é muito forte. Cara. Mano, é, é lane bully total, tá ligado? Lane bully total, mano. E se ele jogar bem, tá safe. É só ele não tomar o primeiro gank e fica back. Daqui eu vou puxar logo no começo, senão eu viro a, a safada dele, cara. Ele consegue trocar comigo e puxar ao mesmo tempo, mano. Ele podia estar tá fazendo isso, mas ele não quer gastar mana. Ele, nerfaram demais esse herói. Ele não consegue mais puxar tão hard. Ah, nerfaram? Nossa, nerfaram muito, cara. É mesmo? Não sabia não? Não. Ai. Ah, ele ganhou um muito speed quando ele o W, né? Pode crer. Por isso que ele me pegou ali. Ele pode dar um homem, Gratão. Tá safe, tá safe, tá safe. Ele pode só resetar, pegar a pressão e dar outro uma mano. Chatão. ele não resetou, cara. Era um reset muito bom pra ele. Bobiou, bobiou. Já vim Vini não se mata ali. Não sei que o que seu Aurélio tá querendo, não, Gratão. <música> <música> Vazei. Ele vai perseguir isso, mano. Qual o sentido dele perseguir isso, velho? Ele quer que você pegue a caçapa. A catapa. Não, eu tolei. Quis combar ele, cara. Mano! Ai, que mertinha! O cara veio reto na minha bush, mano. Eu queria dar um dano depois de ele. My bad. Por isso que ele seguiu. É, porque ele sabe exatamente onde eu tô, mano. My bad. Subestimei. Caraca, o Gragas foi muito seco ali, mano. Porque o Draven ia morrer ali e ia perder What? as almas dele. Eu ajuda, amigo. Caralho, o que, que foi isso? Como que eu tô naquele aqui, mano? Pô, pilouzão, gratão. Falta Quanto, quantos para vocês? Uma wave. Mais, Olha esse moleque, gratão Cara, se, se o Greg não tiver cancando gank, o Draven, tá ótimo por mim, velho Porque vai ficar acontecendo isso, tá ligado? O filho tinha cronômetro? Não, acho que o cronômetro dele é só depois de um tempo, né? Ou eu tô errada? Devia ter dado o Ignite mais rápido, mano, mas da Ih, Ai, ah, eu vou morrer ah. Eu não consegui sair vivo ele não, eu tive que virar nele. Não tenho nada, mano. Juro gratão que ele vai parar não. Eu tenho Rex Link, eu tenho Rex Link, tem Rex Link. Estão? Nada, não, não tenho nada. nada. Eu acho que desvio de tudo. Ué, se não ele morre. Fique é casado, Zera. Qual é a cara dos dois? Não morreu. Muito close, Gratão. Uh... Caralho, esse Gratão é chato, hein? Matou? Não. Não! Blá, blá, blá, blá, blá, blá, eu cancelei. Eu tipo. cancelei. Eu cancelei o ataque, Gratão. Não acredito, velho. Não, trollei, pô. Ah, mano. Era pro cara ter morrido ali. ia ser é bom demais. O Sheriff tá aqui. Ó, tem um portal aqui, ó. Se você quiser entrar... Safe. Ah, meu. Cara, pelo amor de Deus. Olha o Jus, olha o Ju, o Boa. Boa. Ó o oh, Varus, chat. Olha o Varus aqui. Ah oh, não, o Varus tá demais. Nice. Oh, vai ele, vai ele, vai dinheiro. Vai, dinheiro. Uh, uh. vai, Vini! Vai, Vini! Filha da puta! Peguei o Varus! Cara vale, vale, vale muito dinheiro! vale muito dinheiro! Não. Nice. Que isso, mega knife, cara. É safe, é tá safe, tá safe. Tudo nossa. Esse um dá dinheiro? Dá, dá. Não, Quer mano, não jogue não, que não, joga com Draven. Draven, gratão! Não tem o que fazer, Draven tá muito longe. Não, bora Tem que ficar na frente de safada. Vou estacar o combo depois eu vou voltar. Nossa, errei tudo. Nice. Errei tudo. Deus me Gatão. Muito boa. Eu, eu tô fazendo uma morte agora, porque os caras têm muito AP ali, porque eu tô de Conqueror. Eu sobreviver ao combo dos caras, destacar o Conqueror, agora não morre. Ai. Simples assim, gratão. Ai, morri, morri, morri, morri. Morri. Ai. Ai, Drake, Ué! Ué! O cara é muito bom, brother! O cara é muito bom, o cara é muito bom. Entendeu? Trocar cara, com o Drake é bom. Nice! O Fido morre, mas eu mato o Gragas, que delícia! Que delícia, gratão! Peraí, o Drake é nosso? Não, eu dei o Eu dei o gratão. Dois chão flash. Porra, esse Fido não faz nada ali, mas ele roubou o dragão, tá ótimo. Cara, só do Fido de controlar os Drake tá ótimo, mano. Mega gordo Acho que a gente matou o Sion aqui, cara. Eu, Eu tô sem item até agora, peguei o item. <risos> ah, é muito carentão, né não cara? Olha o objetivo aqui, chat. Isso. Ele escutou ali, matou? Acho que sim. Ah, 2 tá grave. torre, mano. 2 tá torre. Ah, e se eu dou meu W fora da torre ia dar melhor, cara. Trolei, trolei. Ali meu erro foi minha sombra, ali meu W, cara. Trolei demais. Ele vai nível 14. <risos> mano, acabou o jogo, velho. Não zica meu game, cara. Acabou, acabou, Gratão. O dragão não vai carregar isso que nunca. Tampou o cara errado. Eita! Que ângulo, hein? Que ângulo do Eita, minha nossa senhora. Vou pegar um restinho aqui? Acho que vou pegar um restinho, hein? Peguei, peguei. Uh, peguei o gato, peguei! aí! mil de ouro nesse cara, mil de ouro nesse cara. Funcionei. Ah, Então, você deixa muito fácil com Ah, de Deus, eu sou muito bom de barba. Que isso? Peguei o gordo, cara. Era um casinho que tava valendo mesmo? Cara... Exaust é muito forte, mano. Eu não dei nada do no cara. Exaust é muito forte, brother. Nossa, é a alminha nossa, mano. O Gragas vai nascer depois, acabou. É alma, GG. Cara, o Gragas tentou, hein, cara. Tentou o quê, Gretão? Foi igual um carentão, o jogo inteiro. Tentou, né, mano? Nossa, é mais caramba, né? Carentão. Cara, ele então. <risos> <Cara>, tentou, cara. <risos> Ai, meu Deus! Não! <risos> yes! <risos> Merda! De que Carrie! <caralho? risos> <risos> Quer matar o Aurélio? Bora! Fazer, tem uma jurigaison aí, eu já tenho a mesma morte, mas o Zeraf tá me corrando. Os, os caras agacharam tudo, o ficou foi muito bom. Já pararam meu B. Não quer matar? Aqui ó. Tem uma morte, tem uma morte. O dragão foi em mim. Ele e ele e o Tu. está sem R. faz o menor, 9 velho. sem R, é sem R. faz o menor 9 por causa disso, mano. Boa. Ah, boa, chegou boa. a Dick de boa. novo. Ah, é nossa, pô. É tudo nosso. Ah, não vai morrer, não vai morrer, não, não vai morrer, não. Graças, gordo. Vai morrer, pô. sair do sai a buildar. Fui por causa disso Gragas em mim Ih, acho que eu morri What the fuck, <risos> mano? Cara, ele tá muito forte Se levar a torre, ele tá worth Cara, tinha um, um, um Gragas de butuca ali na bush cara. É, Já se preparou pra gankar. Cara, esse cara, eu falei que ele tá tentando Vai tomar no cu, o cara carente do caralho, mano Vambora, gata, vambora Nossa Nossa, tem 4 mil pessoas, top é, Então tá, né? Cara, apertei R, velho. Apertei R, mano. Ai, ah, Zonas é muito broken. Trolei, trolei. Eu tive que tentar, chat. O cara tá carentando o jogo inteiro. Eu tive que tentar, o jogo já acabou. O poder das Zonas, né, mano? Aperta um botão, eu mamo por 3 segundos. Ah, eu podia ter salvado ele. É, ah, o Draven morreu, mas olha é como é que tá o jogo. Não, não, gente, gente. O, os inib. Zonas, Zonas. Fecha. O tem Zonas também. O Gliss da Vene só sai, Gratão. Oh, o Gratona! E o cara vai usar o bagulho Uau, em você, saio, ca... Ah, vai se fuder, saiu. Caralho, a Vene salvou. Ele morreu. <risos> Estunado não. Tá, é só isso que eu queria saber. Morreu. Tá tô com dois aqui. O cara gastou os Mas não consegui fazer muita coisa não. Vocês ganham? Óbvio vocês ganham. Esturei o Gragas! Cara, gente, foi impressão minha. Ah, foi o Aurélio. Nice, Didi. Nice, jogão, cara. Didi. fez a boa, jogou bem esse jogo, mano. Olha o dano do Um saco de porrada, começa a fim, velho. Didi.